Então, que nesse momento a gente possa estar presentes, com o coração cheio de alegria, pelo percurso que nos trouxe até aqui, que nos conectou uns aos outros que a gente possa iluminar o nosso dia, aproveitar esse momento para ter boas inspirações, boas trocas. E que assim seja. Que assim seja, assim seja. Bem, hoje o estudo está comigo, né? Eu queria só pedir, por favor, alguém para transmitir a tela, o PDF do livro. Será que alguém poderia fazer isso? Por Enquanto eu estou no celular. Então... Ah, tranquilo. Será que o Lorenza consegue? Consegue. Sim, sim, vou abrir aqui. Oh, homem. Pode ser de É sério. Pra passar vergonha. <risos> Brincadeira, meu amor. Nunca é demais pra saber. Não ser. Não em... não, não. É Eu Não, passou É Parece Show. Muito Show. obrigada. Imagina. Então, o pessoal aí que está nos acompanhando né, pelo YouTube, hoje a gente vai ver o capítulo 2. E é, eu vou ler aqui, a gente vai comentando aos pouquinhos, peço a ajuda aí dos meus amigos. Sintam-se à vontade para é, colaborar a qualquer momento certo então é alguém lembra como terminou o capítulo anterior foi que a gente viu no capítulo anterior e é... acaba o capítulo anterior Exatamente com, essa, com esse anúncio aí de André Luiz, né, gente? Pedindo para gente se preparar enquanto a gente está encarnado para a vida desencarnada. Mas a gente comentou muito como ele era isso aqui, né? Essa, essa flor de estufa, ou como ele estava acostumado com vários luxos e que agora a gente não... que ele não suportava o clima das realidades eternas. Então, dos luxos que ele teve quando ele estava encarnado... Da família que sempre proveu tudo, como tudo financeiramente andou muito bem, e a parte espiritual ele acabou ficando mais desligado, né? Num resumo Sim. que eu lembro é isso. Ah, perfeito, perfeito. E é, agora a gente vai continuar vendo aí um pouquinho desses momentos dele, né? No, no umbral. Vamos começar. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os sicários de coração empe, empedernido. Por vezes, enxergavam os de relance, escorregadios na, tre na treva espessa e, quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, Enquanto os vultos negros desapareciam na sombra Para quem apelar? Torturava-me a fome A sede me escaldava Comezinhos fenômenos da experiência material Patenteavam-se-me aos olhos Cresceras, Crescer a minha barba a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me, a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações luminais, desnorteavam-me irremediavelmente. Bom, é, aqui a gente ver como está, tem um, uma pequena noção de como está a, a cabeça dele nesse momento, né? Que ele está no umbral, parece que está tudo assim bem confuso. E além de internamente ele está bem é, confuso, perturbado, ainda vem aquelas vozes que o chamam de suicida, de criminoso, né? E... Ele vê de relance aquelas figuras que o acusam dos crimes, mas não tem. Embora ele empregasse energia para lutar, até de forma física, né? como ele fala, que esmurrava lá, embora ele empregasse energia para isso, isso nada. não, não adiantava. Né? É... E aí ele, ele, ele até comenta, né? É, a circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono que me sentia voltado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros, que eu diria que é uma consequência, eu acho, de essa, essa sensação de abandono. Por vezes, né, quando a gente se sente abandonado, a gente abre, se a gente não tiver bem preparado, né, Aquele orar e vigiar básico de sempre. A gente se sente também é, atacado por algumas, essas forças perversas, né, como ele chama aí. A gente dá brecha, infelizmente, quando não, não de fato é, se propõe a esse orar e vigiar. Alguém aí quer comentar? Eu acho que eu vi o microfone aberto. Eu, é, mas depois que tu terminar. <risos> pode, pode ir, Pana. que Nossa, muito, muito isso tudo que tu falou. Eu tava pensando que... Ele fala assim, ah, que não, não consegue contar com, concatenar ideias, né? E, mais uma vez, né, a gente já comentou aqui antes, de a gente, muito, muito do que ele vive lá, a gente já vive aqui. Então, o quanto, quando a gente tá... Muito, muito ansioso com muito pensamento na cabeça é, o quanto que a gente tem né das influências se tá mais ou menos sensível ou não também e tem muita ideia e não consegue pensar não consegue uh, esmiuçar um problema ou visualizar uma solução porque tá muito não não parou ainda né não fez o que precisava para conseguir clarear o teu os pensamentos e concatenar as ideias né então, eu estava pensando nisso, o quanto a gente pode trazer uh, dessa experiência já para cá, porque acho que a gente se sente também, muitas vezes, perturbados e sem sei saber o que fazer. Nossa! Enfim. Massa. Tu foi bem num ponto, quando tu falou, quando a gente se sente ansiosa eu... Porque foi justamente o que eu lembrei quando eu estava lendo, né? Geralmente, quando eu estou assim... no numa num estado mais ansioso, quando eu estou preocupada com alguma coisa, a minha cabeça fica desse jeito, tipo, não consigo pensar direito, e aí eu fico preocupada, até no meu sono atrapalha, né? Então, eu me senti bastante contemplada nesse trecho aí, de se sentir mesmo perturbada em alguns momentos mais complicados. É, é, é bem difícil parece que ele consegue colocar em palavras o que a gente sente nesses momentos mais complicados e a gente não consegue explicar, né? Eu gostei bastante aí dessa, dessa descrição dele. É, alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode continuar? Acho que foi um pouquinho antes, Loreza. É porque ele fala duas vezes para quem apelar. Não? É... Ah, não, é verdade. Perdão, Louisa. Perdão. Vamos lá. Que buscas, infeliz? Onde vai suicida? Tais objulgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto, recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos, enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. O jovem e os três filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois o despertar na paisagem ruim e escura e a grande caminhada que parecia sem fim e aí a gente vê agora ele tentando né entender por que que chamando, estavam chamando chamando de suicida se ele tinha lutado pela vida naqueles últimos instantes né naquele no ápice ali da sua doença se ele tinha se ele queria ficar ali com a família por que, que aquelas acusações de suicídio estavam acontecendo? Ele tenta entender, né? Por que a pecha de suicídio, quando for compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? Ah, desculpa, gente. É, alguém queria comentar alguma coisa? Quiser, pode ligar o microfone. Eu não estou vendo todo mundo aqui, é fica meio difícil. Beleza. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo, e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim senti que as lágrimas longa, longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. É, eu acho que esse último trechinho aqui, né, que ele fala que senti as lágrimas longamente represadas. Visit, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com frequência, extrava, extravasando do coração a gente é, nota que ele meio que desabafa, né? Aí parece que, que, que há um, um momento de desabafo, aquelas, é, aqueles, aquelas reflexões mais emotivas que durante tanto tempo ele resistiu, agora vinham à tona, né? Não tinha mais para onde fugir. E quantas vezes a gente é, tenta fugir do, dos, das nossas emoções, né? E aí, quando a gente se vê naqueles momentos mais complicados, aqui tudo desaba. Eu é, achei muito interessante né, esse momento em que André Luiz começa a se perguntar por que suicida. Logo ele, que com unhas e dentes, procurou todos os tratamentos médicos, né chamou quem tinha de melhor lá para atender... Da onde sai esse negócio de suicida? E isso é, de novo, que a gente tem falado desde o primeiro dia aqui dos nossos encontros. É o quão a gente não é consciente dos nossos atos. O quão a gente age sem perceber, o quão a gente não sabe o motivo de fazer as coisas. Então, por ser tudo muito imediato, eu não me preocupo com o que eu consumo agora. Com o que eu tô comendo agora, como eu tô vivendo agora. E como isso pode estar atrapalhando a minha saúde, seja ela física, seja ela mental. Nos meus atos de hoje, como eles fazem de mim uma pessoa que se ama ou uma pessoa que se odeia, uma pessoa que está buscando é, uma vida mais saudável, seja ela física ou espiritual, ou uma pessoa que, através dos atos, mostra o quão falta amor a si, sabe? O quão a gente precisa melhorar isso? O quão a gente não valoriza a vida? Porque é muito bonito a gente falar que valoriza a vida. Mas a vida de quem? A vida como? A vida em que modelo a gente valoriza? Que vida a gente valoriza? Né? O que é, que é vida? Então... E aí a gente acaba se sentindo em posição de vítima, né? De vítima quando alguma coisa acontece. Comigo foi praticamente por acaso. Comigo saiu do nada. E na verdade não foi, né? Então. Eu acho muito importante que a gente comece a tentar, pelo menos, né? Não dá pra gente ser consciente de absolutamente tudo do dia pra noite, assim. Porque não é um costume que a gente tem a gente age muito mais por reflexo, por instinto, do que, do que pensado, que sei lá. Acaba sendo mais fácil né, a gente assumir uma postura de vítima, porque quando a gente assume tipo, uma postura mais ativa, quando a gente entende que nós somos, sim, responsáveis pelas, pelas nossas escolhas, né? por menores que sejam, a gente puxa uma responsabilidade. Geralmente a gente quer fugir dessa responsabilidade. Então, assumir aí a, a... o lugar da vítima é mais fácil, mais cômodo para a gente. E uma outra coisa que me chama a atenção é que ele ele ouve suicida e ele começa já a entrar no modo defesa, né? Suicida? Eu não, como assim? Eu fiz isso, isso e aquilo, então não sou suicida. E eu penso que, muitas vezes, quando a gente se depara com alguma informação sobre a gente, a nossa tendência é logo discordar e pensar, egoísta? Imagina, eu sou egoísta, como assim? Tá, tudo bem que egoísmo, a gente talvez tenha, a gente tenda a pensar, ah, tá, tudo pode ser egoísmo, mas outra coisa, então, né? Grossa? Eu grossa? Meu Deus, eu tô sempre sorrindo, eu chego... Eu chego em todo lugar e oi, bom dia eu dou... Quando eu saio do Uber Eu falo, ah, ótima semana é... Tudo de bom Fica com Deus Então é... Essa coisa de Manda um beijo eu... para sua mãe, Ana Maria Que <risos> teve muito problemão nesse último final de semana Tomara que dê tudo certo eu, grossa, como você. Assim? isso foi muito específico, explique por favor você é, faz isso, Laurenza gente, olha só eu, só eu não sei se vocês repararam, mas eu sou uma pessoa que conversa com muito facilidade, né então, é, Deus não manda nada por acaso, eu, sempre, eu nunca entrei no Uber que não tava passando por um problema, eu sendo o banco de trás fala, Ai, tudo bom, não sei o que, é primeira pergunta que eu faço de longe, se lavar não, mas não vai, não vai dar tudo certo, seu primo vai conseguir. Agora tá na etapa final já. É sempre assim que minhas conversas É isso, gente. E ainda assim, eu sou grossa pra caramba. Então, muito bom ponto, pô. Acho que a gente é bem parecida. É, enfim, mas a minha tendência é a minha, sei lá, a nossa. Enfim, eu penso que a gente tem isso, de não, nem avaliar, assim, cara, não, eu não fui isso que minha intenção não era essa então quer dizer que eu não sou assim quer dizer que eu não fui quer dizer que é, então é um processo né de autoconhecimento de tu tentar avaliar ah será que eu realmente fiz isso será que eu tenho isso e de que maneira que eu posso ter sido grossa e o que que é grossa o que que é suicida né nesse caso o que que é valorizar a vida isso é uma outra coisa também ah, eu amo minha vida, eu tenho muito isso. Nossa, eu amo minha vida, eu nunca me mataria. Mas será que eu não tenho é, é, atitudes de uma pessoa suicida ou de uma pessoa que não valoriza o suficiente a vida? Nossa, isso me lembrou que eu fui num centro espírita uma vez lá em Porto Alegre e eles me indicaram o um tratamento. Eles fazem o um atendimento mediúnico espiritual, eles me indicaram o um tratamento. E o tratamento era de... É, um um apoio e valorização, uma valorização da vida. E eu pensei, ué, como assim? Tipo, nada a ver, cara. Eu nunca pensei em me matar. E, e aí, eu, eu, depois eu, eu fui perceber, né, cara? Porque é eu não pensei em me matar, que eu valorizo a minha vida, né? E foi muito interessante. Foi quando, eu acho que foi quando eu tive a primeira, a primeira vez que tive o um contato de é, desse outro lado, dessa valorização da vida, enfim. Sei lá. Não sei me comunicar. Muito interessante essa abordagem aí. Né? Valorização da vida. E, e é como a Lorenza colocou, né? Que vida. E a partir do momento que eu digo que valorizo a minha vida, será que eu lembro também que valorizar a vida é valorizar a vida do próximo também, né? E aí a gente vê essas essas campanhas de valorização da vida e aí trazendo um algo que pode ser um pouquinho polêmico né é a luta contra o aborto mas é o esquecimento das pessoas em situação de rua né e outra coisa isso é, é muito mais intrínseco do que a gente imagina sabe Sara. É, em são em todas as relações, assim, eu valorizo a vida dos animais, a vida da das plantas, a natureza de forma geral, como que é a minha relação com isso, essa relação existe, é... eu acho que a natureza está aqui só para me servir, <risos> o que que, como que eu trato tudo que está ao meu redor, sabe, então isso tudo é vida ou não é vida, sabe, a parte espiritual é vida ou não é vida? O que, que é vida, sabe? Falta, falta a gente definir isso. Então, a gente faz as coisas no automático mesmo. A gente diz que valoriza a vida, mas pergunta para pessoa o que, que é vida. Ela não, ela não sabe. Às vezes, ela acha que é um ato específico. Ela simplesmente acha que valorização da vida é, no setembro amarelo, botar um pinzinho amarelo aqui e ir na campanha do antiaborto aborto ir lá e falar, olha, eu sou contra o aborto, sim, a vida isso não é ser a favor da vida, não, não da, da forma que eu entendo, pelo menos, tá? Não tô falando que você ajudar pessoas aí no setembro amarelo e tudo mais, que isso não é importante, não, não é isso, não é esse o meu ponto. Meu ponto é que muitas vezes a gente faz isso não porque a gente valoriza a vida, mas porque a gente tá numa onda, a gente é levado, tem muitas pessoas fazendo isso e eu faço também, é efeito nada né? Tem um tanto correndo para um lado, você vai correr para o outro. Você não sabe se vem fogo, você não sabe se vem o quê. Se está todo mundo correndo, você vira e corre também. Então, a forma com que a gente age, né, inclusive em relação a isso, é muito importante. assim. É difícil, gente, tomar consciência dos atos. Eu, pelo menos, acho difícil para caramba, mas é inevitável também. É tipo, tanto. uma coisa interessante desses movimentos que a gente tem relacionados à valorização da vida, né, é o quanto que a gente fazendo esses movimentos a gente abre de espaço para dialogar com as pessoas que ainda estão vivas e tomar essa atitude, né, do tipo quanto que a gente vai realmente ser é, acolhedor com elas, porque a pessoa tem um arrependimento ali, mas será que alguém parou para acolher? Ou está todo mundo só julgando, assim, que tem que valorizar a vida e você fez algo errado? Então, a gente acaba não criando esses espaços, né? De acolher, e a pessoa fica ali guardando esse sentimento, sem nunca poder falar a respeito, porque o Espiritismo diz que é errado, a religião diz que é errado, e aí? O que eu faço agora, né? Convivo com o erro até a morte, só? E nunca vou poder falar sobre isso, porque não tem espaço para isso. Ou ainda, Wendel, o endeusamento, né? Então, Ai, olha gente, o Wendell superou a depressão, pronto, acabou agora a partir de hoje o Wendell é uma pessoa 100% feliz Ele nunca mais vai estar triste, ele nunca mais vai ter tendências suicidas, ele nunca mais vai nada, acabou agora o Wendell é um exemplo de superação E toda vez que ele entrar aqui a gente vai ter que falar, nossa, muito bem, ícone força. Não, também, bem, gente não tão bem, sabe? É, poxa, cara, é incrível realmente valorizar que a pessoa passou por aquilo, mas a gente, no, no Espiritismo a gente tem muito pedestal. A gente tem muito pedestal. A gente tem pedestal até para Espírito, gente. É uma coisa meio bizarra, assim. E a gente também tem que entender que é, problemas, erros, o que quer que sejam, eles vêm e vão, né? A gente vai ter épocas de grandes acertos na nossa vida, e época de grandes erros também. E isso não faz você uma pessoa ruim enquanto você está errando, e nem excelente enquanto você está acertando, isso só faz você uma pessoa, ponto. Outro ponto que eu tava percebendo aqui, né, é esse firme e resoluta princípio, né? Depois comecei a entregar, me longo os princípios de desano, blá, blá, blá, blá, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam com mais frequência. Então, eu fiquei pensando se ele realmente estava firme e resoluto no princípio, se ele estava fingindo estar firme e resoluto. Porque essas lágrimas, esse desespero, isso tudo que ele solta, estava represado. Então, de repente, ele não estava firme e resoluto, né? ele só estava achando, criado como ele foi, orgulhoso, homem que não... Talvez não pudesse chorar, talvez não pudesse expressar suas emoções. Talvez se ele ficasse se ele firme, algum anjo, alguém iria perceber o quão ele era resiliente e viria para buscá-lo, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que parte do caminho dele para conseguir auxílio espiritual foi soltar as lágrimas que estavam represadas ali naquele coração. E percebam que não foi uma vez, né? Que a gente também acha que esse negócio de desencarnar e espiritualidade auxiliar que também é instantâneo. É tipo assim, ó, espiritualidade, tô preparada, choro, arrependo, onde está a luz? Ué, como eu enxergo a luz? Acabei de chorar lágrimas represadas. Então, assim, pode ser que isso seja instantâneo, e pode ser que isso demore bastante, vai saber o quanto você ainda tem para colocar para fora, né? Porque isso, assim como tudo, é um processo individual. Nem se arrepender, a gente se arrepende igual, gente. Os processos eles são muito diferentes. E como a gente é muito conceito no, preso no conceito de tempo, mais ainda no, do que no de qualidade e, e vários outros, a gente quer que tudo seja rápido, né? A gente quer tudo correndo, inclusive que a gente se arrependa rápido. E eu ouso dizer que as próximas gerações a gente vai acabar ficando mais agarrada ainda, gente, nesse negócio de umbral. Porque a gente vai começar, Mas, meu Deus, eu já chorei, eu já me arrependi, ninguém apareceu, é porque não adianta, eu não mereço e, vou... e pronto, aí vai cair na fossa, né? Vai, sabe, Jesus, quanto tempo a gente vai demorar para entender? Que esse processo de autoconhecimento, esse processo de tomada de consciência, não é um story que vai se resolver em 15 minutos Eu não sei quanto tempo a gente vai demorar Para perceber isso. Três dancinhos no TikTok. É, três dancinhos no Mas, é André é? Luiz. Oi? O que, que o Adriano falou? Três dancinhas do TikTok pra se resolver. Tem um <risos> e três dancinhas pra ver se sai do umbral. E aí? Rola ou não rola? Eu não sei nenhuma, gente. Isso... Mentira! Vem me é, salvar, é garota! É esse aí. Pra... A movimentação é a melhor. Ela era mais pro inclusiva. Es... Pro espírito protetor. Cadê você? Agora chora, chora, chora. Eu, eu não <risos> a, a música. <risos> André Luiz falando para vocês, vai se tratar, garota. Para vocês não sofrerem quando vocês desencarnarem. Na verdade, era aí, ó, um hino e vocês não sabiam. E aí, cabe aquele, aquela mensagem que André Luiz mandou no finalzinho do primeiro capítulo, né? Se preparem encarnados. E a gente, é, como várias outras coisas, a gente não... Não precisa cometer alguns erros mais, né? Falta um pouco de estudo, um pouco de dedicação, porque a gente já tem vários exemplos agora de como funciona mais ou menos a vida espiritual. Isso é um privilégio, né? Ter acesso a essas obras é um privilégio. E o que, é que a gente tem feito com esse privilégio? Que a gente descobriu o que André Luiz fez com os privilégios dele, né? O que, é que a gente faz com os nossos? Quando eu estava lendo... Esse capítulo também, algo que, uma questão que me veio muito forte, Lorenza, foi um, um ponto aí que tu trouxe, né, da questão do tempo. Porque é, é, é, realmente aí parece que <risos> isso tudo acontece em um capítulo, mas quantos dias se passaram? Eu imagino que foram dias aí, porque, é, é, pegando assim em relação à minha vivência, nesses, nesses dias aí que eu me encontro mais emocionalmente abalado, e os pensamentos estão muito muito confusos, geralmente esse estado é, de espírito, esse estado emocional, às vezes me é, é, acompanha a gente durante todo um dia, e aí é muito complicado, e aí eu fico pensando em ir lá, que é no plano espiritual, e, e, e essas, essas, essas energias, esse contato até com outros espíritos que estão ali perturbando ele, intensifica ainda mais esse, esse, essa vivência, né? E aí, quantos dias isso durou, né? E concordo quando tu fala também que esse choro aí, essas lágrimas que estavam represadas, eu acho que é de toda uma vida, né? Lágrimas de toda uma, uma, uma vida numa sociedade assim, machista, que diz que o homem não pode chorar, e pela própria formação dele, de ser um cara ali, um médico, tá sempre agindo pela razão, como ele coloca várias vezes ali, que durante a vida dele a razão é, é, estava ali a, acima de tudo, né? Uma pessoa que não gostava de religião, se não me engano, ou ele já disse ou vai dizer mais para frente e tal. E tudo isso colabora para que é, o sentimento seja preso em algum local. E agora ele se via num momento que não dava mais para aprender, né? Tinha que sair, tinha que se expressar de alguma forma. E somado a isso, fome, frio, medo, lama, tudo. Isso. Nossa, vocês então já são exportável com fome aqui. Imagina depois de se encarnar. Caramba, é verdade, viu? Bom, vamos lá, continuando. A quem recorrer? Vocês querem falar que eu alguma falar. coisa? Rocha aí, vai. Falando. Falando é sobre comida, porque não tem proteína lá, não. Ai, gente, olha, tem coisa que a gente precisa abordar que tem coisa que a gente não precisa. Tem coisa que machuca os colegas. Comida, por exemplo, deixa pra lá, vai ter um capítulo só disso, a gente já vai sofrendo esse capítulo. Mesmo, né? Ainda bem que o livro é antigo. É antigo tá desatualizado, né? Esse livro não, não, não encaixa Certeza, tem suplemento lá. Agora tem vitamina, a maior mentira que os adultos contam para as crianças. <risos> agora você vai chegar lá eles não, não, tá atualizado mesmo. Já não tem nem a sopinha, não. Agora é só a água mesmo. <risos> Cara. Vou, é, vamos lá. A quem recorrer? Por mais que fosse, por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios a nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos, que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões do mundo, no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico, médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se minha atitude renovadora. Eu vi tua cara aqui, tinha de me deu vontade. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrar orgulhoso. Gente, eu sou muito ruim nisso mesmo. Sim. Eu sou meio espontânea, foi mal. Não, tranquilo. É, ele começa esse parágrafo aí, né, fazendo aquela pergunta de novo. A quem recorrer? Parece que era algo que estava se repetindo ali, né? A quem recorrer, mas a princípio ele não sabia. Ele não conseguia identificar. Por quê? Porque ainda, ele ainda estava preso àquela cultura intelectual, como ele coloca aí, que ele trazia do mundo. Aquele, aquele conhecimento ligado a uma razão muito mais cognitiva do que socioemocional, acho que poderia se dizer assim. É... Sendo que ali, aqueles conhecimentos que ele, que ele tinha adquirido aqui na Terra eram, eram, muito, eram ínfimos, né? como ele coloca aí, que eram pequenas bolhas de sabão que o vento levava. Ô, Sara, quando você fala desse a quem recorrer, né? E ali embaixo ele já tem essa, essa epifania, eu também me pergunto se ele não está ainda vivendo essa cultura do negacionismo, né? De a quem recorrer. Você já sabe a quem recorrer, mas não quer admitir aqui que você tem que recorrer. Ainda tem todo esse passo aí do nosso orgulho, né? Ah, e agora? Quem eu procuro? E aí a gente tenta, se a gente é adaptado a racionalizar tudo, a gente tenta racionalizar, né? Então eu vou botar à frente tudo para recorrer, menos o ser místico. Então o cara que era um médico, ele sabe o quanto tempo ele, ele consegue viver sem comer e sem beber. Então, ele se humilha das maiores formas possíveis para nutrir aquele corpo, né? Para saciar a fome ou, e para entender o que estava funcionando. Imagino com a cabeça dele não bateu de repercussão, Pô, se isso for venenoso, o que, que vai acontecer no meu corpo e tudo mais? Eu já tomou, morto, não tem muito onde correr. É, mas, assim, olha como a última alternativa é aquilo que a gente não quer enxergar, né? Não é só o que a gente não enxerga, é o que a gente não quer enxergar. O que ele não fala é que ele não conheceu em momento nenhum nada sobre o Evangelho. Aqui ele fala que ele conhecia e que ele ignorava, né? Verdade. É, eu achei interessante também quando ele fala assim, eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Ele começa a, a, a se entender não mais como como aquele homem, né, que da Terra um médico e tal, mas ele começa a considerar uma, uma modificação aí. Ele era alguma coisa, sendo que ao mesmo tempo ele ele tem consciência de que aquela situação não mudava a essência dele, né? Que ele ainda era alguém que que digamos que ele ainda pertencia ainda a ele, é, tudo que ele tinha estudado, tudo que ele tinha vivenciado por aqui, mas ao mesmo tempo ele não era a mesma pessoa. Começava ali um, um, um processo aí de, de modificação, e aqui de novo a questão, quanto tempo isso, isso foi caminhando, né? durante quanto tempo isso aconteceu. Porque, como tu falou, essa, essa modificação de pensamento não vem do dia para a noite. Aí, durante quantos dias ele precisou passar fome e sede para começar a, a considerar a uma nova existência uma nova uma nova situação de vida né e esse trecho que ele coloca né impunha-me atitude renovadora. Então, essa, esse esforço que a pessoa tem que fazer né, para se impor uma atitude renovadora. Porque muitas vezes começa assim, você tem que quebrar com determinados padrões, com determinados comportamentos e se impor mesmo, né? E dizer, não, a partir de agora eu vou tentar me organizar, eu vou tentar agir diferente, eu vou me impor essa atitude renovadora. Porque às vezes a gente acha que todo esse movimento para ser genuíno, ele tem que vir de dentro, tem que ser uma transformação interna. Mas, às vezes, a gente precisa se impor uma, um movimento de mudança. não é Porque, como a gente já sabe, né? às vezes, a gente está envolvido em ondas mentais que nem são nossas. Então, a gente precisa, às vezes, se impor para que exista um caminho de, de se libertar mesmo né? de, de alguns movimentos que a gente precisa se libertar. É... Alguém ia falar? Era eu Eu adorei esse negócio, né? Parece descrição de Bill Tufão da... que a verdade carreava pra muito longe Que a verdade carreia pra muito longe Quem somos? <risos> Oi, gente, olha É, é mostrando o a gente não entende nada, né? Eu acho importante, assim, que nesse momento A gente também tende a desvalorizar tudo que a gente não tá usando, né? Então, não é que a parte intelectual que ele tinha deixe de ser importante agora, ao meu ver. É só que agora ela não parecia nada, mas também porque ele não estava precisando disso, né? Porque se ele tivesse, pareceria tudo. Então, o que eu acho importante é que a gente entenda que todo o conhecimento que a gente tem e que, por vezes, a gente é arrogante quando vai utilizar, que ele é uma, uma bolha de sabão mesmo, né? Ele é, ele é pouquinho, ele é pequeno, ele é um grão de areia, mas que para a gente conseguir encher aí uma, uma praia né, de conhecimentos, que a gente precisa desses grãos. A gente precisa de cada um deles, né? E se a gente é só um grão de areia e a gente não tiver ali, a praia já não é mais a mesma, né? O lugar não é mais o mesmo. Ela é o que é por conta de cada coisa que tem ali. Então, tudo altera. Tudo que é acrescentado, tudo que é retirado, muda a gente de alguma forma. Né? Então, não é que o conhecimento ele não seja importante. É que o conhecimento ele não deveria né, ser só material. Mas conhecimento material também é importante. Jesus tem certeza que ele não fez um planeta sem conhecimento material. <risos> né? Acho que não dá. Mas, com certeza, ele também não fez sem um conhecimento de si, um conhecimento espiritual e coisas que a gente nem imagina ainda. Então, eu acho importante quando a gente sabe valorizar as coisas e quando utilizar cada conhecimento, mas mais que isso, entender que a gente não é portador da verdade universal. É isso. Acho que, que a gente entender né, essa essa educação, não apenas uma educação de, de coisas materiais, aí quando eu falo uma educação de coisas materiais, eu digo o conhecimento é, cognitivo, né? Eu acho que essa nossa valorização desse tipo de conhecimento vem Sim. muito do, do, do, do sistema educacional no qual nós estamos inseridos, né? A escola ela valoriza muito o, o, o que está ali como matéria, disciplina regular, digamos assim, né? as disciplinas de português, matemática, geografia e tal. É importante a gente saber dessas coisas, é, conhecimento. Mas é, é importante a gente também trabalhar o, o, o nosso outro lado, né? Social, emocional. E isso também é, é uma forma de educar o ser, né? Acho que quando a gente tem uma, uma educação muito atrelada também a, ao autoconhecimento, ao nosso lado mais emocional, essa educação é, é, é mais efetiva. A gente pode ver em algumas escolas que valorizam mais, alguns modelos de escola que valorizam mais também essa outra, informação, essa outra formação, uma formação mais integral do ser, a gente vê muitas experiências exitosas, né, de tanto os pais falando como os filhos estão se formando ali, e, e de crianças também que, que, que passaram por modelos educacionais assim, e que adultos reconhecem como foi é, importante ter uma educação que não valorizasse apenas é, é, de novo né, o lado cognitivo, mas também o, o socioemocional, que ajuda nesse, nessa construção do autoconhecimento. E outra coisa interessante é que, apesar dele ter dito que ele já percebia que esse conhecimento né, não, era, não era isso tudo, ele continua pensando por esse ponto de vista. Ó. Ele fica se perguntando se ele não enlouqueceu, ele fala das necessidades fisiológicas, é, e por aí vai. Então, ele, ele entendeu que aquilo ali não é a verdade que ele está buscando, mas ele não consegue parar de enxergar daquela forma. E, às vezes, a gente é assim também na nossa vida, né? A gente vê que o outro está sofrendo, mas às vezes não entende, e é só porque a gente quer observar única e exclusivamente o nosso ponto de vista. A gente não se esforça para ver outros, né? A gente não se esforça para sair dessa nossa zona de conforto. É... Então, quando a gente fala de um mundo melhor, né, é um mundo de várias perspectivas é um mundo de saída aqui da onde eu estou. E não é falar no lugar de Sarah, eu faria. É entender por que que Sarah está fazendo. Do jeito que Sarah tá fazendo. Não para julgar ou para ver se está certo ou se está errado. Mas porque Sarah é uma pessoa que não surgiu na ação que eu tô julgando. É uma pessoa que existe para além disso. Então, se eu fosse a Sarah, eu faria? Não. Se eu estivesse no lugar dela, eu faria. Se eu fosse a Sara, não. Porque se eu fosse a Sara, eu agiria exatamente como a Sara. Nunca tinha pensado nisso. Porque a Sara, ela tá ali e a, essa ação foi resultado de tudo que ela é. Das escolhas dela. Se eu fosse ela, eu teria agido exatamente da mesma forma. Então a gente não para para pensar em por que que Sara agiu, o que que Sara tava passando nem nada disso. A gente só quer mostrar o quão seria mais fácil do nosso ponto de vista. Então, a gente vê que apesar dele entender que o ponto de vista dele não era o mais correto, ele continuava sem conseguir enxergar outro ponto de vista, por um tempo, pelo menos, né? A gente sabe que vai mudando. Mas é um exercício também de sair da zona de conforto. Para de dar spoiler, Lorenza. Gente... <risos> Tô brincando. Assim. Nos outros eu prometo me comportar mais, mas esse tem é até filme, galera, é famosinho, assim. Quem não viu, sem condições. É um patrimônio, como é que é? Eu é, mantenho mais 100 anos. Ainda não. Mas é isso. É, pegando aí um pouquinho do teu comentário, né, Lorenza? Das motivações de cada pessoa, até reações iguais entre as pessoas, tem motivações diferentes, né? Às vezes duas pessoas reagem da mesma forma a uma situação, mas as motivações são completamente diferentes. Né? É muito. Eu acho que quando a gente tenta, tenta entender dessa forma a outra pessoa, é... a gente coloca de fato é... em ação a empatia. Né? Acho que só quando a gente quer mesmo entender dessa forma, muito, muito bacana. É, vamos, vamos continuar ou como é que tá aí o horário? Tá quase 10 horas. Vamos, vamos. Deixa eu deixa eu ver ah, rapidinho isso aqui. No raro é imprescindível ocultar-me das enormes manadas dos seres animalísticos Gente, eu sempre fico chocada assim, com animais no plano espiritual. Eu, eu vou explicar porque eu fico meio chocada. É porque. Vou deixar as perguntas, às vezes alguém sabe me responder. Né? Como, eu não sei como funciona exatamente um processo de, elevar, de evolução do animal, né? Como que faz para passar lá da vida das plantas para ir evoluindo dessa forma, não sei se alguém sabe, já tive profundas discussões sobre isso, não sei se alguém tem a resposta. E aí eu fico pensando, às vezes, no papel do animal no plano espiritual, no sentido da evolução da, do, da espécie, se funciona parecida com o do, o do homem ou não, mas que teriam vários animais animalescos, assim, bizarros, né? Porque quando a gente vê um bicho bonitinho, auxiliando na seara, você entende para que, que o animal tá lá, né? Mas talvez anima, manadas de seres animalescos não sejam de animais, né? Sejam de homens com, com o perispírito aí transformado. Mas é isso. Eu, ainda assim eu fico curiosa com animais no plano espiritual. Mas essa parte das manadas de seres animalescos, a gente volta a falar do perispírito das várias formas, né? Que, que isso se encontra, e como andam em manadas. Então, olha o nível que André Luiz coloca de animalesco, né? Porque às vezes a gente fala isso aí vai pensar alguém meio bruto, com umas garras, ou alguma coisa mais, mais simples, mas é que ele já trata essas pessoas como se fossem animais. E outra coisa que a gente pensa, né, quando a gente vai falando de estar animalesco, eu falei mil vezes animalesco, de estar nesse estado é mais e mais agindo por instinto do que com a nossa consciência, né? Então, às vezes, a gente se porta dessa forma. E é isso. Acho que eu não formulei muito bem o que eu queria dizer, não. É porque é meio confuso para mim também. Mas espero que vocês tenham entendido. Mas quais férias insaciáveis, esse aí? Não acho que deu para passar direitinho. Inclusive, a galera aí que já assistiu o Sol, não sei se vocês já assistiram, mas tem até um, uma parte lá do filme, né, que ele mostra alguns espíritos úteis, aqui é a palavra espírito, né, mas nem lembro se no filme ele utiliza essa denominação. Mas aqueles que estão com um, um, uma carga emotiva, assim, mais down e tal, eles têm formas diferentes. Eu não sei se, se vocês lembram dessa parte do, do filme. Aí, quando assisti ao filme, eu lembrei dessa, dessa, dessa relação aí com, com o nosso ar. E, nossa, tipo, deve ser assustador isso daí. Meu Deus do céu, você tá aqui aí do nada, passa uma fera. Misericórdia. Eu me assusto com uma cobra. Imagine um, manadas de seres animalescos. Na verdade, eu não sei nem o que é pior, né? Tipo, fome, sede, frio, gente gritando que você é suicida. Tentando acertar alguém, não acerta ninguém que só tem arma, nada de seres animalescos, comer uma planta que você não conhece, beber lama, assim. Não tem. Vocês podem votar qual tortura é pior pra vocês, mas. É tenso, assim. E eu acho. Cara, eu fico impressionada ainda. Não deveria mais me impressionar, né? Mas eu ainda fico impressionada com o nível do nosso orgulho. Foi quando comecei a recordar que deveria existia um autor da vida, assim. <risos> levantou uma leve hipótese de que talvez existisse alguma coisa, né? Ó, oh, a gente não tem vergonha na cara mesmo, não. Eu vou te contar. É isso. E é só nesse, nesse momento aí, né, como tá falando, que há um despertar para uma verdade espiritual, né, e aí começa a considerar algo divino, né? e aí a partir desse momento que ele começa a considerar aí as coisas é, vão se modificando né quando ele começa a considerar esse desconhecido é, vamos lá e quando as energias me faltaram de todo quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra sem forças para erguer-me pedi ao supremo autor da natureza me estendesse mãos paternais então amargurosa emergência. E aí quando ele começa, né, como eu estava falando, a considerar esse divino, ele de repente se vê pedindo, né, decide pedir a esse supremo autor da natureza um auxílio. Começa a considerar a verdade e aqui aquela verdade com V maiúsculo que eu quero. Gostaria de colocar aqui. E, e lembra muito é, aquela questão do conhecereis a verdade a verdade vos, vos libertará, né? E aí, aqui, como essa verdade como um auxílio nesse momento. Digamos assim. Sara, é legal reparar também o ponto que ele chegou, né? Porque a gente falou aqui das desgraças que ele já passou. Você fala, meu Deus, como que esse homem aguentou? E ele não aguentou. Ele chegou num momento sem força para reerguer. Foi a hora que ele conseguiu sair desse mundo dele e ver o que, que girava, né? Então, ele precisou literalmente perder até a última gota de força para conseguir se erguer para poder pedir auxílio, né? Sim. Vamos lá. Quanto tempo durou a rogativa... Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas, das lágrimas me lavou o rosto. Que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido não era igualmente filho de deus embora não cogitasse de conhecer lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana por que não me perdoaria o pai o eterno pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes É o filho pródigo, né? O filho pródigo. É. Quando tudo tá no negócio, aí você lembra que você tem um pai um pai bondoso, um pai que, tem, que pode te dar tudo, que nada, que até as árvores, os passarinhos têm ninho, por que, que eu não vou então ao retorno do meu pai? É verdade. Esse é... não é igualmente... Pode falar, Sérgio. Não, é, é tenso como a gente, às vezes, se, se, se encaixa. É difícil, é difícil a gente ver que a gente se encaixa nesse momento aí, em diversas situações da nossa vida, né? É difícil reconhecer que a gente, em diversos momentos, nós somos, em diversos momentos, o André Luiz. Vai, pode falar. Não. Essa parte de eu não era igualmente filho de Deus, né? É... Eu... O que eu percebo é que a gente não se enxerga, né? Filho de Deus, a gente não se enxerga espírito imortal. E mais que isso a gente não enxerga no outro também. Então quando tá passando aquela manada lá dos espíritos animalescos, você não olha e fala, meu Deus, olha lá, filho de Deus. Potencialidade, aquilo ali passando, ó. Um dia cada um daqueles ali vai estar tá coordenando seu próprio planeta. Tipo Jesus, assim, ó. Trabalhando em. A gente não enxerga, né? Vai demorar, né? Por isso. Não, mas vai demorar, mas vai acontecer. Você tem duas. É, é isso que a gente tá falando, é sobre ponto de vista. É o ponto de vista que a gente está acostumado e as outras perspectivas que a gente pode ter. Lá no Boa Nova mesmo tem um trecho que eu sou apaixonada, mas não sei se está livre direito, gente. Mas fala exatamente isso, que onde a gente enxerga a escuridão, Deus e Jesus, eles enxergam aquela centelha de luz, né? Que um dia vai se tornar tão grande que cegaria os olhos ou alguma coisa assim. Mas enfim, é... a gente não se enxerga essa potência e a gente não enxerga o outro. Então, você liga o jornal para assistir é capaz de você começar a soltar aquele discurso de, meu Deus, não tem jeito mais para gente, não. Olha isso. <risos> é. É, não tem jeito. Olha só, isso é a evolução da humanidade, a humanidade não está evoluindo. Porque antigamente não tinha esse tipo de coisa. Porque, eu já cansei de falar, hein, que quem fica buscando antigamente não bate com o conceito de evolução. Se antigamente era melhor, então você não está evoluindo. Então, olha bem, antes de ficar procurando os antigamente, hein? Ou você evolui ou antigamente era melhor, os dois não dá. Então, assim, a gente olha e pensa, nossa, mas isso não existia, aquilo não existia. Quantas coisas não existem e a gente só não enxerga? Quantas coisas não existem e a gente não enxerga? Então, a gente tem internet há pouco tempo, gente, quando a gente está falando de humanidade. A gente tem televisão há pouco tempo, quando a gente está falando de humanidade. Então, sei lá, quem encarnou aqui em 1500, em pleno Brasil, então aqui, você está preocupado com a fome de quem está passando em algum lugar do mundo? Você não tem nem consciência de que essa fome existe, assim, você não tem nem essa informação, você não está tá conectado, sabe? Então... Enfim, é isso Eu acho que esse, esse olhar aí De enxergar a potencialidade né, Que tu falou é, é muito E que a gente precisa ter É muito daquele olhar que é, Cristo e Estevam, por exemplo Tiveram para com Saulo né De enxergar ali Um, um, um potencial A longo prazo A longo prazo Mas tinha ali e surgiu né? é, mas como a gente é tão imediatista igual a gente está falando a gente não quer enxergar nada a longo prazo a gente não quer enxergar nada nada positivo a longo prazo nada positivo porque as desgraças a gente fica remoendo a gente remoe e de encarnações ainda tem outro gatilho que a gente traz de outra encarnação aí. Mas a gente olha e não se enxerga, né? Então, ah, tudo que é bom está muito longe, tudo que é ruim está muito perto. Às vezes a gente tende, tende a fazer isso. Assim. Assim, é, gente, como é que tá aí o horário? Vocês acham que a gente continua ou que deixa para o... É até 10 e meia, né? de 9 às 10 ah, é? e meia ah, é. então, então, então vai dar certo Foi mal aí, galera Vamos lá, continuando Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração É necessário haver conhecido o remorso a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Gente, às vezes quando eu leio uns trechos assim, eu fico, meu Deus, tem, pra te encontrar tem que passar por tanta miséria, assim, tem que me sentir o um lixo. Não tem como te encontrar sem me sentir o pior ser do mundo. Eu tenho que estar assim na lama, jogar desse jeito. Não tem como te encontrar num caminho mais saudável. Que relacionamento é esse que você quer comigo, Deus? Pelo amor, pelo amor de você. Mas às vezes eu fico pensando o que, que é o... o de novo, essa perspectiva do ponto de vista. O que é humilhação? O que é humilhação? O que te faz te sentir humilhado? Não tem como, né? Você se, se sentir humilhado se você não for orgulhoso. Então, é porque, às vezes, é, parece que é tão ruim, né? Que a gente tem que estar tá tão na fossa, assim, para poder encontrar com Deus de verdade. Mas, ah, é porque você me humilhou. Gente, quando que Jesus falou, nossa, gente, a humanidade que me humilhou, não aguento mais, estou humilhado. Não é característico mais desse ser, né? Então, às vezes, quando a gente fala de só encontrei no remorso, na humilhação, na extrema desventura, o que que seria uma... Desculpa, gente. O que que seria uma aventura? O que, que seria uma felicidade? Quando eu me sinto alegre? Porque a gente já viu, igual nos romances de Emmanuel, eu tenho bastante, né, assim... É... O pessoal agradecendo os apertos que estavam passando, quando a gente olhar e meu Deus, que bizarro, esse povo não vai aguentar isso. Nossa, meu Deus, muito obrigado. Prefiro nascer mil vezes aqui na pobreza, na miséria, porque eu não saberia o que fazer com tanto dinheiro. Isso vai falar que esse povo não é feliz. Tem um. Tem um historiador. Eu, gente, sou muito meio ruim com referência. Nem sei a história inventada isso, mas se for, vale a reflexão, tá? que ele viaja uma, é, em imersão em uma tribo africana e ele encontra muita miséria, miséria assim, material. Né? E aí ele pergunta qual a taxa de suicídio. E eles perguntam, o suicídio, o que é isso? Então, onde a gente está vendo desventura, a gente está vendo desgraça, isso eu, não, de novo, não vou entrar nem na conversa de se a gente deveria auxiliar ou não, porque vocês já sabem minha resposta. Eu já falei isso umas mil vezes aqui na vida. Mas é que, como a gente enxerga as coisas, o, o tom que a gente dá para as situações, é isso que faz aquilo ser humilhante ou não, ser uma desventura ou não, ser um remorso ou não. É o que faz ser uma miséria ou uma benção. É a forma com que a gente enxerga, né? É a forma com que a gente enxerga. Então, tudo é sobre ponto de vista, sim. Verdade. E aí, aí, nesse trecho, né, a gente viu, ele fez, estava ali na sua prece, o socorro veio, né? Pedi e obtereis. Ajuda-te, o céu te ajudará, né? O Pai sempre renova. Dá uma música na sete, gente, que é coisa Vamos lá, continuando. Amargura... Amargurado pranto, banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir. Quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu. Chama-me Clarencio. Sou apenas teu irmão. E, percebendo o meu esgotamento, acrescentou. Agora, permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou dois companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou. Prestemos ao nosso amigo... Os socorros de emergência. Alvo Lensal foi estendido ah, ali. Opa, ah, vai. Pode ver. É, eu acho importante que a gente entenda que quando a gente está nesses momentos de crise, sentindo isso tudo aqui, ó, que a gente acabou de falar, remorso, humilhação, desventura, fundo do poço, não consegue nem se reerguer, que a gente pense que, é, que isso aqui é importante, ó. Descansar, acalmar, respirar, quietar. Porque a gente sempre fala muito de trabalho, gente. Eu não estou falando que o trabalho não é importante, né? Já que o trabalho é a única saída possível. O Espiritismo promete para a gente: não é descanso eterno, é trabalho eterno. Mas os períodos de descanso são importantes, né? Reaver energia, isso é importante. E a gente deveria falar mais disso num mundo que prega tanta produtividade. E produtividade significa entregar um produto final. Não é realmente ser produtivo. Porque às vezes a gente chega num ponto de exaustão que a gente já não está produzindo nada direito. Mas se você entregar alguma coisa, aquilo já tem valor, sabe? Então, assim, a gente... Nossa, gente, é isso, é só isso mesmo. Senão eu vou ficar aqui falando umas duas horas. E para para o serviço aí do Clarencio, né? ele veio prestar um, um, um socorro. O estado de espírito do, do André era extremamente relevante. A paz igual aos pensamentos para mudar né, esse padrão vibratório no qual ele estava imerso. Né? A importância aí do bom pensamento. É... Alvo lençol foi estendido ali mesmo, a guisa de maca improvisada, apresentando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora, preciso atingir nosso lar, com a presteza possível. Aquele momento que o personagem do filme fala o nome do filme. Sendo sério, é aqui que acaba o episódio, né? Com aquela é. música crescente, assim, no fundo. Pô, mas fazer uma série massa de Rousso aí. Gente, na moral, peito cara, os, os romances de André Luiz, eu duvido que tenha uma novela mexicana que seja mais intensa que esses livros. Não tem! O não... oh, romance de Emmanuel. mano Não, não tem. tem, não tem. Não tem mais intensa que isso, até nome composto. Eles trabalharam com tudo, gente, com tudo. É 10 de 10 no romance esse livro. Ai, gente. Aqui, o que eu queria chamar a atenção é a parte do generosamente, né? Porque pensa você na situação de André Luiz. Se alguém chegasse te sacudindo, te jogando igual um saco de batata e te levasse para outro lugar, você ia daqui lá agradecendo, né? Obrigado, podia me arrastar até pelos cabelos, até nosso lar, que eu ia estar assim. Show de bola, nunca critiquei. Mas é quando a gente faz as coisas com carinho, né? E aí vem a. a... A frase que tá lá em Paulo Estevo, que é todo, é todo trabalho útil é serviço a Deus, né? Então tudo que você faz com utilidade, com carinho e com e colocando algo de si ali, isso é um serviço direto a Deus, independente do que você tá fazendo, né? Porque a gente fala muito das missões de resgate, das pessoas que vão lá, das equipes, e fala de quem ora, e vai falar aí de Clarencio. O, o livro todo, e às vezes a gente esquece que quem carrega a maca é tão importante quanto, né? Que alguém tem que carregar a maca. isso serve muito para as atividades da nossa casa espírita. Da nossa casa espírita. E a gente tem muitas discussões, né? Sobre o, o jovem, ah, o jovem sempre fica enchendo o um copo de água fluidificada e arrumando cadeira. <risos> Quando a gente está no presencial. E uma coisa que eu sempre gostei de lembrar a eles foi que toda função que é feita, ela tem que ser feita com muito carinho. Então, se você enche o um copo de água fluidificada, entenda que todas aquelas pessoas que estavam ali, que utilizaram dessa água, elas passaram pelas suas mãos. E o quão você serve essa água, o que você está pensando e tudo mais, isso influencia. Porque o seu trabalho era aquele uma coisa que a gente não dá valor é isso, né? A água de casa chega na nossa mão quando a gente tá lá sentadinho. Lindo, depois a prece, todo mundo emocionado. Mas alguém te serviu. E quando a gente faz a nossa prece, a gente não lembra de agradecer quem serviu a gente naquele momento. E a mesma coisa sobre várias outras coisas. Você chega na casa espírita, todas as cadeiras estão arrumadas. E algo tá projetado, a gente não agradece o trabalho que alguém teve de colocar aquela cadeira naquele lugar, limpar aquele chão, preparar aquele slide, fazer aquela aula. A gente agradece pouco. A gente agradece pouco. Às vezes a gente fala, né? Ah, Sara, valeu, ó, o seu estudo hoje foi muito bom. Mas talvez a gente não agradeça de verdade, assim, a disposição daquela pessoa de ter lido antes, a disposição daquela pessoa de servir a nós. E Jesus fala né, que bendito é aquele que serve, não quem é servido, que o maior é aquele que é o menor, é o que mais se doa. E a gente ainda não chegou ao ponto nem de agradecer a quem se doa a nós, quem dirá doar para os outros. Então, eu acho importante que a gente valorize essas pequenas coisas, né, que a gente valorize essa máquina improvisada que chegou até nós, os trabalhadores que estavam ali exercendo sua força física, mas colocando tudo de si ali na parte do generosamente, porque o serviço deles era carregar a maca, o generosamente é o que eles colocaram de si, por conta própria, para melhorar, para otimizar o trabalho que eles fazem. E é isso. É, Eu acho que não tenho mais o que acrescentar, eu gostaria de agradecer aí vocês pelas contribuições, me ajudaram muito. E tô gostando demais desse nosso estudo. É isto. Isso também. Sara, você quer cantar aí para fechar? Já fez tu vai cantar também. Pode ser. Então, tá bom. Vou pegar aqui uma música. E o Ender fecha com nossa prece. Então desde já a gente agradece, manda um abraço aí. Para quem está assistindo pelo YouTube. <risos> que após o a, a gente insere. Voltamos semana que vem com o capítulo 3. E Estão Belém Eis a luz this Deus, amados amigos espirituais, agradecemos por mais um domingo, de reflexões dos nossos amigos, sejam eles encarnados ou desencarnados, agradecemos por este momento, abençoe todos aqueles que não puderam vir, mas que estão nos acompanhando de alguma forma, estão ligados a este trabalho de alguma maneira, abençoe tudo o que nós temos e que assim seja. Um beijo e um queijo.